Olá, está começando mais um Fundo do Baú e o meu entrevistado dessa semana é meu querido amigo Leão, Linda, lobo, querida. de tantos anos, Nossa, Leão. Estava né? falando agora no caminho, né? De quanto tempo que a gente. Se quanto conhece. tempo? Trabalhamos juntos no tudo a ver na Band. O é. Leão é jornalista, como todo mundo conhece. Dignidade é. já. É no melhor Leão. da tarde. Melhor da tarde, isso. Tudo a ver, ela recorda. Uau, é isso mesmo. Melhor da tarde. É, eu, isso. você, Astrid e Aparecida, e Aparecida Liberado. É que delícia de programa, e, né? E o Rogério Galo, que era nosso sucesso. Sim, né? mas já nos conhecíamos antes disso, ah, né? De e tal, é. você fazia outras coisas. É eu estava mais no jornalismo ali é. mesmo, né? Aliás, ela era a figura linda que entrava com as notícias, sempre com muita categoria, com muita ah, classe. imagina, era ela uma era delícia. Verdade, uma coisa bárbaro. Obrigada, era uma delícia fazer aquele programa. E, apesar, é o que eu sempre digo, a minha ideia aqui desse programa é justamente isso, apesar de eu conhecer o Leão há muitos <risos> anos, certamente há muitas coisas que eu não sei dele, coisas da história dele, da história afetiva dele, e o mesmo, imagino, aconteça com vocês de casa também. E, por isso... A ideia da gente abrir o baú do leão. Esse Como baú. é que foi para separar esses objetos? É, então, vem todas as histórias na cabeça de novo, né? O um barato. E, e, assim, de repente você bate o olho, você fala assim, meu Deus, mas o que que eu vou lembrar, né? O que que... Aí, de repente, você bate o olho numa coisa e vem a história toda e é lindo, lindo, lindo. Só né? esse pré já é gostoso, é, é, né, É, já leão? é bom. Só de arrumar, né? Vamos começar? Vamos embora. Então, vamos embora. Você que vai abrindo é. o baú do leão louco. É. É, é, é, é, na verdade é tudo que enquilharia, mas é coisa que tem muito a ver com a minha história mesmo, né? Aí eu queria começar com esse, esse? hominho de madeira aí. Ah, Deixa eu pegar aqui. É. Aqui. Isso aqui era do barzinho da minha mãe, que segundo ela era presente de casamento, né? E imagina a figura, né? Um homem bêbado, com o <risos> um cigarro na mão, o poste. <risos> Gente de casamento. É, e qualquer criança fica apaixonada, né? Então eu lembro que meus irmãos brincavam com ele, eu brincava com ele, eu era apaixonado, então eu ficava assim, olhando no barzinho, pedia para descer do barzinho. E aí brincava e tirava E aqui, por exemplo, eram um né Que já, claro Já não existe mais Quantas crianças eram vocês e irmãos? El... Três irmãos, a Elza, o... que nasceu junto com você Isso, e... 24 de agosto, é, né? 24 de agosto. É. E o Reinaldo, que é de 5 de agosto Que mais assim, sete anos mais velho que eu, seis anos e eu era o caçulinha, né? Ah. Então, quer dizer, ele já veio meio <risos> chumbadinho pra mim. Mas, aliás, chumbado ele tá o tempo todo, né? <risos> mas o... Encostado no poste. Exatamente, mas eu adorava Então, isso é uma coisa de, da sua casa de criança. Minha coisa de infância mesmo. Lembra muito minha, minha mãe, minhas avós, né? Aliás, é impressionante como nessa hora veio demais a minha avó em tudo, né? A minha Morava avó materna, né? Porque eu fui... Uh, nós morávamos numa casa na Madre Cabrini, e uh, eu nasci nessa casa, né? E eu tenho uma memória que a, as pessoas ficam assustadas. Uh, nessa casa, era uma casa enorme, daquelas assim que... Tinha fundo De, de né? dois andares, que tinha um porão, mas um porão que era, re, era uma residência, dava para morar perfeitamente. Inclusive, tinha um rapaz que trabalhava com a gente, que morava embaixo. E aí, depois, no fundo, tinha uma outra casa que morava a minha avó, que tinha vindo do... Uh, do interior e tal e morava com meu tio caçula e no meio tinha um lago olha só que loucura uh, de patos né que meu pai criava marreco, pato inclusive ele ficava me explicando qual é a diferença entre marreco e pato aquela coisa, uh -huh. coisa, coisa uh -huh. é. e eu, bebezinho, saía de pijama e claro ficava enlouquecido com os patinhos e com a água e tal, e sempre caía só que tinha um pouco de lodo, né porque pato fica aquela coisa meio... Uh -huh. né? E aí, exatamente. E aí, então era muito engraçado que as duas avós, a paterna e a materna, ficavam discutindo. E eu lá me afogando no bar Falava assim: Olha, seu neto caiu aqui. Ai. Aí disse assim: A senhora também pode pegar. E aí, aí, lembrou de tudo isso? Tudo isso veio nessa história. E esse aqui ficava no barzinho em cima, né? E a, e a, Deixa eu ver. Ele mexe a cabecinha, né? É. é a, a, você tira a cabecinha para você ver. É um abridor de garrafa. Ah, que Entendeu? bacana. E era ali eram o é. Que e legal. Tal. E, tinha, e tinha o Cuco também, né? Que fazia parte da coração. você Saia. ficava louco. Ficava louco também. É. Claro que o Cuco já dançou, que não, não, não resistiu. resistiu né? Não resistiu. A casa está lá, até ah, então hoje que eu passo bacana. de vez em quando. Se não me engano, pintaram de vermelha, é deve ser alguma coisa comercial uh -huh. hoje, tá? uh -huh. e, mas era muito engraçada essa casa, muito... e morava todo mundo junto, então isso era As muito legal. As duas avós, né? Eu lembro que minha avó passando roupa, a materna, e eu sentava embaixo de uma mesa de passar roupa, mas não era essas mesas moderninhas de hoje, era uma, mesa de, é, roupa, era uma é? mesa de passar roupa, e aí eu lembro que eu ficava com o um piniquinho embaixo. Loucura, Porque eu queria ir ao banheiro, mas eu tinha medo. Então eu sentava. Minha avó estava ali, às vezes só estava minha avó em casa, e era tudo muito grande, então eu sentava ali e ficava perto dela. E ficava no piriquinho. Vamos continuar? Vamos. Bom, é, deixa eu ver, um pouco mais moderno aqui. Essa camisa. Eu, é, essa camisa eu, eu guardo. Eu... Uau! É, deixa eu explicar primeiro que eu tenho uma relação com camisa muito interessante. Um óculos, né, como vocês já repararam, Sim. e camisa, né? Porque camisa, eu sempre pensei assim, com televisão, é, é muito em cima, né? É muito aqui. Sim. Né? É, às vezes é o que pode... a gente chama de plano americano, é plano americano né? É. Esse aqui que é. corta aqui. Tal. Exato. Então, eu sempre achava que tinha que ter muitas camisas, porque tinha que variar, tinha que... Né? Uh, todo dia está diferente, como é que eu falo com óculos, né? Eu acho assim, até eu enjoo da minha cara, quanto mais eu <risos> os dias. <risos> então eu, eu gosto de variar. E aí eu sempre tinha muitas camisas. E aí eu descobri um, um rapaz, que ficou muito meu amigo, hoje a gente se perdeu. Aliás, se você estiver vendo, <risos> em algum lugar me ligue. É o Alexandre Cunha, que é um grande caminheiro. Uh, e ele era um rapaz espiritualista, um cara muito legal. E aí ficamos muito amigos, ele foi dar uma entrevista, eu acho, no programa, e aí ficamos amigos, e aí ele falou, eu posso fazer camisas para você? Eu falei, por favor. E aí ele, eu escolhi Deixa o tecido, ver. e ele fazia as camisas. E essa aqui, vocês podem ver que é bem datada, na época do Centro e um Dálmatas, né? E, e na época que eu estava na Rede Mulher. Né? E, e foi um momento muito feliz, assim, da minha da minha carreira, porque era um programa chamado Coffee Break que eu fazia que era um programa assim que eu tomava um café né com um amigo ou com uma amiga e, e assim, era o um programa que eu escolhi fazer, que eu desenhei o programa, quer dizer, eu tinha toda a ideia e ele entrava vários, como a Rede Mulher não tinha esse compromisso com a programação Inicial, tal, tal. Então, então ela estava começando era um momento assim muito legal porque era um programa que eu podia é, que eu fazia do jeito que eu queria né? eu recebia as pessoas que eu queria eu podia escolher só tinha uma produtora, eu e, e, e, e a, a coisa era, era bem mais simples era bem mais, mais simples, é. mais caseira é. e eu adoro esse tipo de coisa né? Então aí era, era o coffee break era assim eu tomava um café com, com um artista então, eu lancei, imagina, outro dia me, eu fui surpreendido eu estava entrevistando o Edson Hudson que o Raul Gil sempre fala, eu que lancei, aí eles falaram assim para mim, Léo, você sabe que você que lançou a gente, não foi o Raul Gil, foi antes. Nós o seu programa, o primeiro programa de televisão que nós fizemos. E eu não sabe, nem lembrava disso, né o Edson Hudson, uh, o Exalta Samba, eu lembro que o primeiro programa de televisão que eles fizeram, eles não sabiam nem... Quantos anos você tem de TV já, Léo? Ah, de TV, TV mesmo. Uh, eu fiz uma novela ao vivo na TV Gazeta. Como ator? É, em oh. 77, olha. Chamava Vila Arco-Íris, você vê que eu já tinha E eu era o verde do arco-íris. Ah. Né? E, e era, era uma vila de, de personagens assim, que não, não eram definidos como pessoas, eram cores, mas que tinham que viagem, características né? humanas e tal. É. Era a Vila Arco-Íris. Então, era engraçadíssimo. Então, aí. isso em é 77. 77. Foi então, a primeira vez que eu fiz televisão. É, então 77, 87, 97, 2007, você está há 40 anos, 40. pelo menos, né? E hoje você está é. uh, no SBT. No SBT, de volta, né? Já trabalhei lá em 90 até 96. Aí, aí eu estava já na Rede Mulher, nessa época junto, aí eu fiquei só na Rede Mulher. Depois fui para Record, depois voltei para Gazeta, uh, depois fui para Band, fiquei 8 anos na Band, Cinco anos na CNT, tem história. Nossa. Voltei para a Gazeta várias vezes, graças a Deus, porque eu adoro trabalhar lá. E, e depois agora para o SBT, segunda vez. Né? Se reparou que a nossa audiência é, aqui está maravilhosa. maravilhosa. né? Todo mundo parando para ver. <risos> Espero que vocês também, né? Também já parando para ver, curtindo aqui a nossa entrevista. Não, e essa audiência é muito cara para mim também, que eu também tenho <risos> lá. É tenho. Quantos? Agora tenho duas Yorks. Ah, uh, um York e uma acho York. Acho uma gracinha. É, agora, Leão, falando é. ainda de trabalho, qual é a época que você mais tem saudade? Eu acho que a Gazeta e, e o SBT e a Rede Mulher. A Rede Mulher eu sinto muita saudade. Por, por, por esse, essa coisa quase caseira, né? Tinha Você está uma... entre amigos, É, né? que eu entre Se amigos. Se dar bem com a, a equipe Montoro, é, é, é fundamental, né? Até hoje eu sou amigo deles, da família Montoro, que não tem mais televisão, né? Se dá bem com a equipe é fundamental. Você está ah. num programa, dividindo com outras é, três é. pessoas, é. o Léo Dias no Rio de Janeiro. Isso, que é um querido. Como é que é isso? Dividir espaço na TV, muitas vezes, é, é complicado. É, dividir é sempre difícil, né? Mas eu já tinha, acho que de todos, acho que é o que tinha mais prática de dividir. Porque já tinha dividido com vocês, já tinha dividido com a Adriana de Castro, já tinha dividido com a Rosana Herrmann, com a. Até Rosana outras. já esteve aqui também, é. ó, mais uma que você pode assistir aqui no é. nosso Fundo do Baú. Então, uh, com a Ana Maria Braga, eu dividi muito com, com muita gente, né? Uh, que mais com a Márcia Goldsmith. <risos> com, a, com a Patrícia Maldonado A agora está em Portugal, né? É, a Márcia é graça, ah. deixa lá e, e por que isso? Eram pessoas que você acha que ah, não sabiam pessoas, dividir, por exemplo? É, pessoas muito difíceis, né? Hoje, a gente divide lá uh, A Mara, todo mundo fala que é uma pessoa difícil Mas a gente se dá muito bem Eu sempre fui amigo dela Fui amigo da mãe dela né? Então a gente tinha uma história juntos Então, uh, isso acho que facilitou Aliás, eu não sei, pode ser até que seja pretensão minha mas eu achei que eu fui o catalisador, essa palavra, é. assim, de que, de que ajudou a, a harmonia do grupo a, nesse sentido. Porque a Mama nunca tinha trabalhado com ela, o Décio já tinha trabalhado no show de calouros e tal, mas era mais difícil, era mais atritosa, vamos dizer, a, a é. relação. E aí, eu, eu ali no meio, eu, eu sinto que eu seguro um pouco a onda, entendeu? É, o leão é da paz, é, é eu total. sou, é total. E eu gosto de todos eles, cada um do seu jeito, entendeu? E, e, e o Léo, lá no Rio, que é um querido também, que eu nunca tinha trabalhado, mas é uma pessoa do bem total e muito talentoso. Ah, então, aliás, é, eu né? bem queria entrevistar o Léo Dias é. lá no Rio de Janeiro, ver o que, que ele tem no balmo dele, hein, Léo? Vamos oh, ver. Oh, vou falar Você pra ele. Você me dá ele. esse mole aí. Conhecê-lo. sou muito amiga é. do Fábio Ramalho, que é outro também que eu quero entrevistar, ah, que jornalista querido, também aqui, é. que foi da Record muitos anos, Record Brasília, hoje tá no Rio de Janeiro. está no Rio, é. Vamos continuar? Bom, vamos continuar. O que, que, temos, que, que temos mais nesse momento? É, essa essa a Santinha. A Santinha. É. A senhora eu, É, não, Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha. Você sabe que eu, é, eu, eu sou assim, eu sou de uma família muito católica, de um lado, italiano, né? E de outro lado, meu pai, bem brasileiro, de esquerda e completamente sem religião. Agnóstico. É, quer dizer, até a página 3, né? Ah. Que foi só um filho ficar doente. Apelou para todos os santos. <risos> é, certo. Né? É. Mas aquela coisa, mais assim, mas meu pai não falava bobagem, religião é bobagem. É? E assim, então, uh, eu tinha as avós, né? A mãe do meu pai e a mãe uh, da minha mãe, que eram bem católicas, né? E, e que me ensinaram a rezar. Então eu tinha um, essa santinha na verdade ela tem a ver com as duas avós porque a minha avó morava no bairro da Penha quando eu nasci e depois ela mudou lá para a nossa casa é. como eu falei e então ela tinha o apelido de Vó Penha porque ela morava na Vinha Penha, na Penha. É, então é Vó Penha e, e ela é só uma jandira na verdade e ela me levou pela primeira vez à igreja Nossa Senhora da Penha quando eu fui lá visitar ela falou, vamos à igreja com a vó, então me levou lá. E me apresentou essa santinha, eu não sei o que, que foi, assim, que eu me encantei com essas santinhas, a minha santa de devoção. E orava, e chorava, pedia as coisas, quando é, precisava ir bem de matemática, eu fazia promessa para a Nossa Senhora da Penha e tal. E a, a minha avó, sabendo disso, a outra a avó materna, me trouxe essa santinha, que é lá da minha infância. Então ela está quebradinha, o pé, está vendo aqui? Mas é, assim, me acompanhou e até hoje fica na minha cabeceira, porque eu não tenho coragem de tirar, entendeu? Assim, ela faz. vai ter, é, né? Tá parece tudo que é um bem, sacrilégio ir, assim, é, se eu sei, tirar. Eu então, ah, tem tudo a ver com essa história. E ela, ela brilha de noite, né? Então, às vezes, para não dar topada na cama, eu olho para a Santinha. Para me pra, pra Protetora me mesmo. É, né? exatamente. Então, tem tudo a ver com, com as minhas duas avós, dá uma saudade imensa delas, né? Uh, principalmente da materna, que, que eu tinha uma ligação assim, muito forte. Ela, olha, você ter uma ideia. Ela faleceu quando eu tinha 10 anos. Mas eu tenho um carinho como se ela tivesse sido ontem, assim, entendeu? Dói até, é, até é, hoje. Dói até hoje. É impressionante, porque era uma ligação muito, muito forte. Agora, esse outro personagem... É um grande querido amigo. Eu, eu acho dizer. que eu sei quem é. Bom, é. eu sei quem é, né? Será que todo mundo reconhece? Acho que não, isso é. aqui era muito da minha infância. É, eu acho que assim, a gente tem alguns amigos na, nessa carreira nossa, né? Amigos que ficam para sempre. E o Pedro de Lara, né? Que é esta essa figuraça maravilhosa que todo mundo diz, tratava como se fosse uma coisa esquisita, assim, né? Ai, aquele homem, não sei o quê. Era de um carinho, era de uma sensibilidade... Era de uma inteligência, porque ele era analfabeto, você sabe. Não, eu não sei a história é dele. história linda. Eu sei que ele fazia, ele, eu me lembro do Pedro de Lara no Silvio Santos, é. né? Programa de Calouros. É. E ele sempre fazia aquela coisa meio mal-humorada. É. Era, era é. ele e a Aracide Almeida. A Aracide Almeida. Eram os mais é. mal-humorados é, é, é. e tudo mais da história. Mas você sabe que ele foi inventado mesmo pelo Chacrinha, né? Ele era uma figura chacriniana, depois que o Silvio levou ele pro programa dele. Foi lá e adorou ele, levou ele para o júri. E se tornou e uma se tornou figura, figura conhecida era no Brasil de inteiro. Carinho, um era carinho, era de uma honestidade. E, então eu e a El, que ele, assim, a gente se amava mesmo. Tal. Ah, e bom. ele me deu um bonequinho desses assim, num determinado momento que ele foi lançado. E eu guardei com muito carinho. A, a Bia, quando nasceu, sua filha, sua única filha, ela era enlouquecida pelo boneco. Ela pegava, ela andava com ele assim, e aquilo me marcou muito, porque aí eu apresentei ele, eu pra ela e tal, aí ela, ela brincava, ela mostrou o boneco, aquela coisa, e cresceu assim. Esse e aí é o outro sumiu que não... esse boneco. Agora, recentemente que eu fui para o SBT, eu tinha um diretor que é o Gentil, e ele falou, eu tenho uma coisa que eu acho que vai te agradar, porque eu sei que eu vi você falando outro dia que você perdeu, eu tinha um tinha um outro guardado, ele me deu de presente. Olha que legal. E agora a Laurinha, olha que... Sua <risos> Fica assim na minha cabeceira, e a Laurinha vai lá e pega e brinca, e adora, e beija, e Ai, Então tem, tem toda essa, essa coisa bonita, né? Eu, eu sou muito ligado nessas coisas de, de, de emoção, de carinho mesmo, de... de prestar atenção nas pessoas e na, na família, principalmente, sim, né? Sim. Então, isso me, me toca muito, entendeu? Quando eu vejo, são, são coisas que me, que me emocionam. E Pedro, eu estava na Band, fazendo o um programa, ah, era aquele que eu adorava, o ah, De Olho nas Estrelas, ah, que também era um projeto sim. meu e tal. E aí, um dia, eu estava com o um ponto, a diretora falou, Leão acho que você vai ter que dar uma notícia muito triste, acho, para você. E aí eu dei a notícia que o Pedro tinha falecido. Né? E foi, foi muito triste dar essa notícia, como foi agora, recentemente, dar a notícia da morte da Elke, também que era minha irmã, que é outra pessoa que eu, que eu amava muito, muito, muito. Né? E, como eu falei, são poucas as pessoas que você leva para a vida inteira. Né? Você convive na televisão com muita gente, né? mas pouquíssimas você leva. Essas perdas são, é, são, são difíceis, né? né? São, são doloridas, né? Então... É isso aí. Sente falta, né? Muito, muito, muito. São é. pessoas que fazem falta na minha vida. Que de vez em quando, assim como minha mãe, né? Que, você sabe quando você, você tem uma boa notícia? Que você, ah, e você pega o telefone e a pessoa não está mais lá do lado. Sei bem. É, Sei é, bem. é, ruim. é muito é. Que tem uma coisa aqui que, eu, que parece que é alegre. É, não sei se é alegre, mas é bonita. É bonita? É. É, é, é papel machê isso aí, Papi né? Papel machê, né? Papi eu estava imaginando se era isso mesmo. É. é eu, quando era... Quando que a Bia... Lindo. Vocês sabem a história da minha, da minha filha, da Bia, né? Ela, ela na verdade, não nasceu de um sêmen meu. Ah, a mãe dela estava grávida, trabalhava comigo, e aí estava meio desesperada. E eu falei, não, nós vamos cuidar dessa criança, você não vai fazer bobagem nenhuma. E a partir daí, eu, assim, na minha cabeça, eu ia ajudá-la a, a criar, criar uma criança. Só que a partir do momento que você começa a, a... vai ao médico, você vai se apaixonando, antes ainda da criança nascer. isso você não precisa ser pai é biológico, né? E quando a Bia nasceu, ela, ela entrou na mesa, assim, a mãe dela e falou assim... Uh, vai ser Camila ou Ana Beatriz Aí quando a moça veio com ela no paninho Eu já comecei a chorar e falei Ela falou, ah, nasceu a Camilinha Eu falei, não, é Ana Beatriz Quer dizer, eu escolhi o nome Sem querer, assim, eu querendo né? Sim, e, mas sem imaginar é, né, as é, consequências é, daquilo é, Exatamente né? e, e fui tanto é que eu sou padrinho dela Porque eu achava que podia ser padrinho Entendeu? E, mas aí quando ela estava com oito meses, ela estava no berço e aí teve um... ela estava dormindo aí a mãe dela falou, olha eu vou até o supermercado fica olhando ela e eu fiquei olhando uh, Tava estava lendo assim do lado, de repente ela acordou e mamãe aí papai, aí eu você <risos> fala que eu sou chorão mesmo né e aí chorei muito e a partir daí Quer dizer, ela me adotou, na verdade. né? Mas e a mãe é. continuou morando sempre, com vocês? Sempre. Ela sim. só parou de trabalhar comigo. Eu falei, agora ah, tá. você fica aí, Pode fazer você a sua é a mãe dela, faz o que você quiser. Ela é. nunca fez mais. Nada. É. Mas ela mas, sempre mas... morou com vocês. Sempre então. morou com a gente. Fizeram uma família, <coughs> Uma família. É, sim. E até hoje é assim. Hoje tem o Matheus, que é filho dela, com o Nélio, que é meu.. hoje é meu compadre, mas ele era meu motorista, é meu motorista até hoje. E... Nossa, ficou tudo em família Ficou tudo mesmo. em família Que delícia, né? né? E o Matheus é, hoje é meu afilhado, mas é como se fosse filho também Porque a gente foi criado lá em casa também E é um querido também E isso e... você ganhou de alguém? Então, e isso aqui, como a mãe dela não, não tinha esse traquejo de, Não era nem por falta de não querer ela não tinha esse de ir para a escola, de conversar com professores. E aí eu acompanhava muito, e eu ia, então era, era engraçado, porque na porta da escola eram, assim, sei lá, 200 mães e eu, né? E aí uma, uma das mães que conversavam sempre comigo, e elas observavam, elas falavam, e elas davam ah, você sempre presente, todas as festas você está, e não sei o que. Até que um dia, uma mãe de uma coleguinha dela, que era artista plástica, Fez esse, é, esse bonequinho pra mim. E eu achei tão emblemático, né? Lindo. É, e é bonito né? demais. E aí ficou. E tá sempre no estante Eu deixo bem no alto, que é pra ele perdurar, né? E que eu acho que tem um... para mim é muito simbólico, entendeu? Diz muito da minha relação com a minha filha. Que é isso aqui. E diz muito da pessoa que você é, Leon. Ah, que sim. é essa pessoa de coração enorme. né Tá aí então, o exemplo prático disso, acolheu a mãe, acolheu a menina, é. assim formou sua família, é. e você é assim na vida, você é, é eu... uma pessoa acolhedora, você, como eu falei antes, é do bem, é, é. da paz. E hoje eu falo assim, eu, eu não sei como seria a minha vida, porque eu era um viado, meio largado, assim. Né? Você... Queria nada curado, nada, né? E aí, coisas, se eu não tivesse formado essa família, né, se eu, não, eu não sei se eu estaria vivo hoje, né, não sei se, e se seria feliz né, como eu sou hoje, então... Ah, eu agradeço todos os dias, quando eu acordo, ter essa família maravilhosa, ter minha neta agora, a Laurinha, que é encantadora. Ela fica doida querendo pegar oh. isso aqui, eu <risos> deixo lá, não. Lindo, é, Leão. É muito lindo, né? Lindo. Um jeito é. lindo para a gente encerrar essa nossa conversa, falando de amor, de carinho, de amizade, coisa é. boa demais. É a melhor coisa do mundo. Bom... Antes de eu agradecer o Leão, você sabe que eu tenho que pedir, Leão, para o é. pessoal se inscrever no canal. Ah, verdade. Para o pessoal curtir esse vídeo, espalha é. aí para os amigos, conta para todo mundo do nosso fundo do baú e das histórias maravilhosas é. que saem daqui. A gente está contando sempre com a sua ajuda, tá bom? E com seus comentários também, porque é importante para a gente saber o que, que vocês estão achando, o que, que vocês gostariam de sugerir. Nós estamos aqui para te ouvir, tá bom? Leão, <risos> um <risos> beijo, meu Obrigado. amor. Amei. Sim, Eu sabia que ia ser uma delícia ah, conversar com você. Bom te de rever, porque bom. a gente, né, essas coisas da vida, vai é, se afastando. E, mas bom demais sempre bom. estar com você. Obrigado, obrigado. Obrigada. obrigada por trazer Ida. recordações tão lindas do seu <risos> Obrigada, Lindo. Um beijo. A, a gente beijo. se vê na próxima terça-feira. Até lá. Leão, querido, ao fim de toda a entrevista nós vamos tirar uma selfie Opa. com essa Polaroid porque... Boa. Isso aqui, como o nosso programa é sobre recordações, ah. Ah. é uma fotinho oh, para você delícia. guardar uma Polaroid. Espero que você guarde Obrigado. nas suas recordações Opa, com certeza. como mais um bom momento da oh, é, sua vida. Eu tenho uma caixa de fotos assim. Ah, só. que delícia. Ó, oh, daqui a alguns anos o fundo do baú vai durar muito <risos> tempo. Eu vou lá perguntar, cadê aquela fotinho? Aquela foi, foi um prazer, querido. Obrigada. Eu adoro. Fica com Deus. Tá, obrigado, de obrigada, obrigada, viu? Gente, estamos no meio da entrevista, dá licença. Pode agora, hein, essas meninas. Senta aí. Ai, senta aí Qual o nome? Partiu, minha audiência. E qual o nome delas? Essa é a Bia. A Bia e a Madonna. Madonna. ai Madonna, a Madonna a já vai que se um né, Madonna? Senta Vamos assistir o programa. Isso, ah, isso. Olha ah, que linda. Ah, gente, educadíssima. Sim, mas... Vira lá, tá pelo educada. É. Olha lá, liberando Não, um não, não.